No próximo Steven Universo. Não podemos existir. Um passo de cada vez, pensaremos em algo. Ei, hey, meu telefone! Espera, não tem sinal. Não é como se eu pudesse ligar pra alguém de qualquer jeito. Steven Universo: Dias de Diamante. No episódio, hoje, às sete e meia da noite, no seu Cartoon Network.